Outra coisa também que é legal no Fortran é que ele tem funções intrínsecas para fazer operações matriciais como devem ser feitas. Por exemplo, né, é, a gente vai fazer aqui uma multiplicação de, de matrizes aqui. Tá? Então, é, se vocês olharem como é que é, feita, como é, que é feito um produto de, de matrizes, o elemento IJ da matriz A vezes a matriz B é dado por uma soma, onde você vai ter uma variável R que varia de 1 até N, onde N é a ordem da sua matriz. Tá? Então, você vai ter AIR, elemento a e R vezes Brj, e vai ser dado por essa soma aqui. Como é que a gente faz isso daqui? Normalmente a gente faz um laço, a gente faz um laço duplo, triplo, agora eu nem me lembro exatamente como é que faz esse, esse laço. Tá? Mas uma outra coisa que a gente tem que, que a gente tem que lembrar no produto de matrizes é que se a gente quer fazer um produto matricial, né? A gente tem uma matriz M por N e uma outra matriz N por P, então o produto é uma matriz M por P. Okay? Então só pode, só dá para multiplicar, só dá para multiplicar uma matriz A por uma matriz B quando esse índice N da, do, do, número de, do número de colunas for igual ao número de linhas da minha segunda matriz. Okay? Então, vamos lá. Vamos fazer... Vamos mudar aqui de volta para o nosso online GDB. Vou inicializar uma matriz MAT1, okay? que eu inicializo desse jeito aqui e depois transponho. Por que, que você transpõe? Porque eu quero. Basicamente, porque eu quero. É, e, vou, e vou inicializar também um vetor, um, vetor, um vec1 aqui, né, que é menos 1, 0 e 1, ok? Então vamos, essa matriz aqui, mat1 é 3 por 3, vec1 tem 3 elementos, ok? Então vamos inicializar esses caras aqui e a gente vai, vai ver como é que ficam esses, esses caras aqui. Então f9 para rodar. Essa daqui é a minha matriz mate 1. Esse daqui é o meu vetor Vec 1. Esse daqui é o meu vetor Vec 1. Então, agora, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Né? Se eu quiser fazer a multiplicação matricial de mate 1 por mate 1, okay? eu, eu não posso fazer Simplesmente mate 1 vezes mate 1. Isso daqui não é a multiplicação matricial, como eu já falei no vídeo anterior, de mate 1 por mate 1. Simplesmente, isso daqui vai ser elevar, multiplicar cada elemento da matriz por ele mesmo, elevar o elemento ao quadrado, está certo? Então, isso daqui não é a multiplicação matricial. Como é que a gente faz a multiplicação matricial no Fortran? Ou a gente escreve aquele laço que todo mundo já deve ter feito uma vez na vida para quando começou a aprender a programar, talvez em C, no caso da, da UF. Né? Ou então, no Fortran, a gente tem uma função que é a MATMUL. MATMUL leva dois argumentos. A primeira matriz que você vai multiplicar e a segunda matriz que você vai multiplicar. E a gente vai ver que realmente não é a mesma coisa. O tá? desse resultado não vai dar esse resultado aqui. Tá? Vamos fazer a multiplicação matricial. Agora sim. Isso daqui é a multiplicação de mate 1 por ela mesma. Menos 4, menos 3, é, menos 2, vezes menos 4, menos 1 e 2. Né? Então, dá 16 mais 3, correto? Menos, dá 16, mais 3, que dá 19, é, dá, que, dá, é, que dá 19, exatamente, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, o primeiro elemento é 15. Ok? Então, já tem essa função feita aqui, que já vai... Ela é, ela é inclusive, em geral, mais rápida do que fazer o laço duplo ou triplo que a gente faz para para escrever pra, pra fazer a multiplicação matricial. Outra coisa também que o Fortran, que o Fortran te oferece, bom, na verdade, né, ainda falando de operações de multiplicação de matriz envolvendo matriz, é se eu fizer a multiplicação da minha matriz pelo meu vetor, ok? é a minha a, a, a multiplicação da minha matriz pelo meu vetor então você pode botar uma matriz 3 por 3 aqui e você pode botar o seu vetor de três elementos tá certo que vai ser uh, no caso aqui vai ser três vai ser 3 linhas uh, 3 linhas por por uma por uma coluna e vamos ver como é que sai tá então esse daqui opa Epa, epa, epa, epa. Sai, sa, saiu esse resultado. Saiu esse resultado aqui. Tá? 2, 2, 2. Okay, vocês podem ver que... Aqui, né? aqui você tem menos 4 vezes menos 1 dá 4. 0 vezes menos 3 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá 2. 4, é, dá menos 2. 4 menos 2 dá 2. Se vocês olharem todos os outros elementos... Vão ser 2 do seu vetor resultante. Tá? É, nota que você tem que colocar um vetor com o tamanho, com tamanho correto. Okay? Agora, e se eu colocasse aqui, e se eu colocasse aqui o meu, o meu vetor, o meu vetor VEC2 recebendo o meu vetor 1 vezes a matriz. Aí você pensa, ah, não dá para fazer isso, por quê? Porque simplesmente né, o meu vetor é três linhas por uma coluna. Pegadinha do malandro, porque vai dar para fazer sim. Ok? Vai dar para fazer sim, só que agora o teu vetor 1 um vai ser interpretado como uma linha, uma linha, e, três, uma, uma linha e três colunas. Tá certo então ele vai ter vai ser interpretado como um vetor linha multiplicação de matriz por vetor sempre vai sempre vai vai rolar vai rolar desse jeito tá sempre vai rolar desse jeito se uma das dimensões se a dimensão do vetor número de elementos do vetor for igual a uma das dimensões da da, da matriz ele vai fazer ele vai aceitar a multiplicação é, pelo outro lado okay? Então, tem que, tomar, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Essa é uma pegadinha aí. Tá? E agora, vamos refazer a multiplicação de matriz por, de mate 1 por mate 1 e a gente vai ver algumas outras, algumas outras é, funções intrínsecas uh, interessantes aqui. Por exemplo, para ele me dar o tamanho da matriz, né? Uh, mas, por exemplo, o número de linhas da minha matriz. Okay? Então, vamos dizer que eu quiser saber o número de linhas da minha matriz. É, eu pegaria dimensão igual a 1, porque lembra, né, no Fortran, o ordenamento é por... É por vai, primeiro você vai, você vai numa coluna, ou seja, você vai ver quantas linhas ele tem, e eu posso pegar a dimensão 2, que ele me dá o número de colunas. Tá? Quando eu faço isso daqui, quando eu faço isso daqui, ele me dá. Aqui eu já tenho né, minha, minha matriz 3, na verdade. Minha matriz 3 aqui em cima, se vocês forem olhar, né, ela era 4 linhas por 3 colunas. Então, quando eu pego aqui o tamanho da matriz 3 na, dim, na dimensão 1, ele me dá 4 linhas. Na dimensão 2, ele me dá 3, que é o número de colunas. Se eu pegar agora a minha matriz, a Mate 2, como é que era a Mate 2? A Mate 2 era. A Mate 2 era 3 por 3. A Mate 2 está aqui. 3 né? três por 3. Três. Se eu pego. Se eu pego e, e peço para ele me dizer. Me, dizer, uh, me dá aqui mate 2, uh, número de linhas, mate 2, número de colunas, ele me dá 3 linhas, 3 colunas. Okay? Se eu não tivesse colocado nenhuma dimensão, nenhuma dimensão aqui, vamos dizer que eu não tivesse colocado nenhuma dimensão aqui, ele simplesmente me daria o número de elementos da minha matriz. Ok? Mas, como eu coloco a dimensão que eu quero saber, também me dá o número de linhas. E vamos olhar a minha MAT4, para ver que realmente eu não posso desobedecer aquela regra né, dos índices, a regra para os índices de multiplicação, em, de multiplicação matricial. É... Vamos fazer MAT4, sendo uma multiplicação de MAT3 por MAT2. Aliás, é. vamos fazer MAT4, que é 4, 3, 4 linhas, 3 colunas, por MAT2, que é 3 linhas, 3 colunas. Essa operação aqui vai ser permitida. Por quê? Porque satisfaz o, o tamanho final da minha matriz, que vai ser, se eu faço MAT... Se eu faço mat 3 por mat 2, então mat 3, 3. Mate 3 é 4 linhas, 4 linhas por 3 colunas. Mate 2 é 3 linhas, 3 colunas, o tamanho final da minha matriz vai ser 4 por 3. Então, se eu rodar meu programa com isso daqui, descomentado, ele me dá. Ele não me dá erro nenhum. Eu simplesmente não pedi para imprimir nada no valor de mate, é, dessa dessa dessa multiplicação de matrizes. Mas se eu agora tentar fazer multiplicação matricial de mat 2 por mat 3, que não não batem os índices, ele vai me dar um erro. Ó uh, Forma diferente na dimensão 2 para a matriz A e na dimensão 1 um para matriz B. Tá? Então, ele vai, ele vai te dizer, olha, não dá, não bate com a regra de multiplicação matricial. Okay? Na próxima aula, eu vou apresentar algumas últimas funções, que não vão ser todas as funções que tem para se mexer com matrizes no, no Fortran 90, tá? mas que vão ser bastante úteis aí num, num curso de, de cálculo numérico.